Olá meninos, hoje vou-vos contar a verdadeira mensagem do Natal porque isto do Natal é muito bom é muito bom ter prendinhas, ah pois é é muito bom estar com a família, pois embora este ano a coisa esteja mais complicada por causa do Covid mas é tão bom, não é? e tudo isto porquê? porque há 2020 anos lá muito longe em Belém nasceu um menino que nos veio dizer uma mensagem muito importante Por isso se ouviu por todo o lado dizer Paz na terra, terra entre um homens vontade, de boa vontade, vontade. Pois, Por isso é que nós temos que ser pessoas de boa vontade E temos que fazer a paz Paz na escola, paz em casa Paz em todo o lado, com os vizinhos Não é essas paz, gargalhofo, oh, pipinelo É fazer a paz Fazer a paz é ser muito obediente aos pais, comer a sopa toda, toda? ser muito bonzinho, bem educado, bem educado, atento na escola, uhum. tudo isso. Isso é que é fazer a paz. Isso é que é fazer Natal. Ora, Feliz aí, Natal está... para vocês! Feliz Natal! Feliz Natal. <risos>